Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo beleza? Eu sou aqui de volta com Mega Man Legends 2. É, estamos aqui nas ruínas de Soncada para pegar a terceira chave para o Modern Load. Colaboramos né, com a Trombone no vídeo anterior para parar o fluxo da lava e podermos derrotar o Havel Gigante. Ele foi bem fácil até. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos voltar lá para andar de cima o andar principal. Uh, uh, uh, uh. Sempre pulando aqui para evitar as armadilhas Que tem no chão, né? Que aparece e te prende Deixa eu ver se eu consigo pegar esse dinheirinho aqui Sem pisar na armadilha que tem aqui Eu não sei exatamente onde está Mas eu vou ir pulando aqui para evitar aí. Ah, poxa, o bichinho explodiu ali Esses Bichinhos que explodem Eles dão muito dinheiro Au, Isso é louco não é o bichinho que dá mais dinheiro, mas... Nossa, é muito bom. Ok, esse bichinho aqui tem um tempo de invencibilidade muito alto. Não vale a pena enfrentar ele. Mas... Já que ele é uma variante de um bichinho que a gente não vê nunca mais, né? Que a gente viu ele lá na Ilha Proibida. Acho que foi... Os cachorrinhos que cuspiam neve, sei lá. Não sei, mas... Esses aqui é uma variante de fogo deles. Ok. Uh -uh. Consegui evitar a armadilha. Pulei na hora. Tá, vou evitar lutar contra esses bichos. Se eles não estão me atacando, eu não preciso atacar eles, né? Eles são... Ahn... Como que eu posso dizer? Eles só atacam se você atacar. Ok, essa sala aqui é bem importante Porque ela é bem ampla E tem uns inimigos que soltam foguetes Foguetes teleguiados, eu devo dizer Mísseis, será? Tem aquele bicho ali Vamos evitar tudo isso aqui Eu quero passar pra cá, dar um pulo Cuidado pra não cair na lava Aqui tem três baús pra gente pegar Contendo dinheiro E um item chamado softball De quatro mil zenis Softball. Eu não lembro o que esse item faz Eu vou Entregar ele para a ver O que ela faz com isso Provavelmente algum tipo de granada sei lá. Ela vai fazer com isso ah, ah. ah não, ah não Pisei ali, deu muito ruim Caramba, eu não consigo sair É ficar pulando aqui E tentar evitar Ser atingido por esses Mísseis, ah, nossa Tentar destruir essas plataformas aí é, é muito arriscado, demora muito pra morrer. Ok, passei, ufa. Caramba. É, eu cortei a Row aqui. Aliás, eu vou ter que voltar a legendar esses vídeos, né? Eu tô com preguiça. Por que não colocaram legendas no jogo? já? Poxa. Já não dá pra ouvir direito o que eles falam. Porque a voz é baixa. Principalmente no primeiro jogo. Nesse segundo. Ok, no segundo jogo ainda. Às vezes tem umas partes que não dá para ouvir direito. Ok. Aqui é um bom lugar pra gente recuperar a life. que esses bichinhos podem dropar life. Eu recuperei tudo porque o Deita não vai aparecer agora. Vamos enfrentar dois chefes em sequência fáceis, mas mas você pode falhar, né? Sabe como é que é? Eu já tenho um lança mísseis aqui que vai facilitar muito essa luta. Eu lhe isso. Lembra o que eu te disse? Se você não fizer seu esta vez, eu te aqui. Não. Ok, Mega Man, aqui eu venho! Vamos fazer nela! É, mas é bom circular ela. Tá. Porque esse escudo defende os tiros? E a explosão do Missile ignora um pouquinho a defesa do escudo. E se você acertar ela com o Missou fora do escudo, é GG. Aliás, esse robô é bem interessante, porque ele aparece no Miss Adventures of Chon Já já falo sobre isso. Derrotei. Agora uma das cenas mais loucas desse jogo. By the way, I've been watching my monitor and there's a signal that looks like the key, moving slowly through the ruins. Uh oh, oh, I, I better hurry! Ok, essa cena. Esse robô que a gente estava lutando, a gente joga com ele no jogo Mis Adventures of Trombone. É um jogo onde a gente controla ela nesse robô e da ordem de pro server. É um jogo bem interessante da do universo Mega Man Legends. Eu, mas eu nunca finalizei ele. Vou jogar algum dia. Talvez lá no meu canal. The yeah. está... okay. Vou usar minhas botas super rápidas aqui para poder ir atrás do bom Bombom. É. Recupera a chave. Derrote Bombom antes que ele fuja com a chave. Você pode causar dano nele, jogando ele na lava. Vixe. Vamos lá. Mission nele. Tá, ele. Ele é assim, é difícil causar dano nele. Epa, paralisia. Boa. <risos> <tosse> <risos> <risos> <risos> <risos> Ele vai ficar bem. Mega Man! Sinto pena do bichinho. Ok, uh, e agora? Bom! É pra voltar pro Flutter. Eu já fiz as dungeons separadas aqui. Acho que eu não tenho nada de novo para comprar. Na verdade, as lojas vão restocar. Eventualmente eu vou... Dar uma passada nas outras lojas Deixa eu vir aqui Uau! Nós conseguimos três chaves já Vamos levar essa chave para o Blunt Antes que qualquer coisa aconteça A não ser se tem algum outro lugar Que você queira ir Vamos conversar Tem algo que você quer? Ela quer uma TV nova É. Eu tenho dinheiro Mas vamos com calma Vamos para sala de desenvolvimento. Softball. Ah, notas mecânicas 4. Fala sobre lâminas de energia. Ok, dá para fazer a espada com z Saber. Blade Armor. Né? Ok. Sistemas defensivos. Shield. E softball. Até por enquanto não dá para fazer nada com isso. Ahn. Uh... Ok, o Home Meso aqui tá aqui, muito, muito legal. Da espada de energia. E a nossa broca, ok. Eu vou deixar assim por enquanto. Hum. Bom, uh, vamos ir pra nave do Blout. Pera aí, é move. <risos> vou lá com ela aqui. Só for Bottom, ah, quanto de dinheiro eu tenho? Tem uma boa quantidade de dinheiro ali, duzentos mil. Já foram três, mas falta mais uma. Até eu não consigo acreditar que você foi capaz de fazer isso sozinho. Bom trabalho, Mega Man. Nós só temos... Só tá faltando uma única chave para recuperar. Está nas ruínas debaixo de Yoshiong. Entretanto, todos os piratas parecem que uniram forças. E já estão se preparando para atacar e Ah, não sei que falar isso. Mas... Uh, parece que eles não têm homens o suficiente para dominar a cidade Eles modificaram um trem com várias armas E estão ameaçando destruir a cidade a não ser se dermos a ele as chaves Eles sabem o que é essa última chance deles Então provavelmente eles não vão pegar leve Tenha cuidado Mega Man Prepare-se para qualquer coisa Sua pri a primeira prioridade é proteger a cidade Assim que você se livrar dos piratas, fale com o sacerdote na galeria. Ele irá abrir as ruínas pra você. Bom trabalho, Mega Man. Ok, vamos ter uma batalha final aqui contra os piratas. Ah, os bones os glides se juntaram, tudo. Então vai ser uma confusão danada. É bom estarmos preparados. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui na loja. Olha quantos server bots. Vamos ver. Itens. Barreira de lua e resistor chip. Contém. É... É... Como é que eu posso dizer? Para evitar dano de fogo e gelo. Se eu tivesse. Né, aquele dinheiro. Tanto, é, antes eu ia me dar muito bem. Na, na dungeon de fogo. Mas vai ter uma dungeon de gelo. E isso vai vir bem a calhar. Partes. Ah, armadura do Link Não já tem esse Ômega Blaster Unit Ômega Isso aqui parece interessante Mas eu não vou comprar nada não Não, saia ah, Recarregar, deixa eu ver Energy Cantin, já tá cheio Medicine já tá cheio Eu nem usei, né Que bom que eu não precisei usar eu vou juntar esse dinheiro pra comprar essa peça depois, pessoal. Eu vou voltar pra Kalinka, Island. Porque vamos ter uh, que fazer missões lá. Eu já vou salvar o jogo. Pra evitar maiores problemas aqui. Eu vou salvar nesse slot número 2 aqui. Tá vazio. Nunca salvar por cima. Olha ah, apareceu uma mensagem aqui. Ok. Uh, vamos lá. Primeiro eu luto contra os piratas. Depois eu compro o chip, entende? De volta a Yoshenke. Parece que estamos lá. Não é? Sim, a gente foi lá logo no começo do jogo. Me pergunto o que é aquela pessoa que conhece meu pai está... Como é que ele está, né? talvez podemos vê-lo novamente assim que tudo for resolvido ok vamos mover Kalinka Kalinka com C a Kalinka é a filha do daquele doutor que agora eu esqueci o nome Mega Man 4 né ah. Muito bem, eles vão atacar ele. ali. Ah... Tá, beleza. Harol já tá ali. Já tem ó, o jogo já salvado já. <risos> Me pergunta que tipo de máquina essa é. Você acha que o Joey fez? Onde começa aqui ó, a missão? Ah... Dos piratas? Agora eu não lembro. Era pra ativar ali. Ah. Loja de ferro velho, loja de itens. Eu não lembro. Acho que eu vou falar com o um sacerdote lá pra... Sei lá, vamos ver o que acontece. Acho que eu ainda... Eu nem fui nessa igreja aqui. Tem que um cemitério e tal. É uma igreja bem grande. Por fora, né? Por dentro... Um pouco menor, eu acho. Essa cidade está encarando um grande perigo. Um grupo de piratas exige que de é, demos a chave uh, encontrada debaixo da cidade. Você deve impedi-los antes que eles cheguem aqui. Você é a nossa única esperança. Eu posso não ser capaz de te ajudar a lutar, mas eu irei rezar pelo seu sucesso. Doações? Ah, por enquanto não. Minha irmã Gêmea trabalha na... na guilda. Ok, ok. Aqui não aconteceu nada por enquanto. Uma pessoa aqui... é... Nada não. Eu acho que eu tenho que sair da cidade para ativar o evento, então... Talvez vamos ver. Você tem um enorme buraco aqui. E aí? Meu pai construiu uma grande máquina para ajudar a salvar a cidade. Mas ele trabalhou demais e ficou doente. Agora meu pequeno consumiu também. O que eu vou fazer? Sumiu, desapareceu. Nossa, nessa explosão era um bichinho que tava aqui. Ele morreu? Oh não! Eu acho que eu posso passar por aqui agora. Não, aqui são as... As primeiras ruínas. Olha, eu realmente não tô lembrado de onde eu vou ativar esse evento. Talvez eu tenha que entrar naquela porta que tem aqui. Eu não sei. Eu não acho que eu tô indo certo, não, hein? <risos> Mas vamos lá, eu vou seguir por aqui. Vamos ver o que acontece. O que o jogo não diz exatamente pra onde você tem que ir. É, aqui tá fechado. Eu lembro que isso aqui vai abrir... Não sei se é agora, se é depois. Não, é aqui que abre. Mas tá fechado. Tá, eu não entendi. Eu tenho que voltar pra cidade então? Talvez eu tenha que falar com o pai da menina. Ah. Deve ser isso aí. Sai? Você é incômodo. Não, se ele ficou doente, ele deve estar no hospital, né? Deixa eu ver onde era. Era aqui... Clínica? Vamos já. Ah, pode te ajudar a visitar o Hong, a sala 102. Eu acho que é a 102 que ele tá. Ah, vamos falar aqui com ele. Eu sabia que você viria. Eu não sei como, mas eu apenas sabia. Eu preciso te pedir algo. Você sabe do trem que tá na estação aqui? Eu modifiquei ele pra ajudar a enfrentar os piratas, mas... Eu não tenho condições de utilizá-lo. Isso significa que é com você. Aqui. Pegue a chave para o trem. Aham. Use-o. Use-o para proteger a nossa cidade. Eu estava sonhando nessa manhã. Eu estava com a minha família. Estávamos rindo. Feliz... É... Com muita alegria. Sinto falta deles. Ok. Agora você não está com essa moça... É... Mal sabe ele, eu... eu tenho algumas... Alguns assuntos a fazer. Eu voltarei logo. É, na verdade ele sabe, né? Eu acho. Dez anos atrás. Tentamos aterrissar na Ilha Proibida. E agora você está tentando... É... Ter sucesso onde nós falhamos. Ele consegue. Você pode confiar nele. Ele é o cara, Ro. É, ele sabe. Ele é o pai da Ro. Como ele acha que a esposa dele morreu, né? Ele tá com outra. Ela tecnicamente não morreu, né? Porque ela apareceu logo no começo do jogo. Porém, ela é a... Tal da Yuna... Ela é Yuna ou é Matilda? Matilda é o nome da mãe da Ro. Yuna ela é como foi chamada né, no começo do jogo. Tem um motivo por isso. Um motivo né, para isso, melhor dizendo. Já já vamos descobrir é, o porquê disso. Vamos lá, vamos falar com a Ro aqui. Por que foi, Mega Man? A ah, Joy nos deu a chave para essa máquina. Eu sabia. Que era algo que o Joy tenha feito. Com esse devemos ser capazes de cuidar, é, Lidar com os piratas antes que eles cheguem na cidade. O que vamos fazer? Vamos nessa! Muito bem, então... Você sobe nele e eu vou dirigir, vamos lá. Ok. Essa vai ser uma luta em tanto. Eu já tô com as armas necessárias. É o main principal... não, é é. não pode target! shooting at once, destroyed the barrel! What kind of cannon is this supposed to be anyway? I told you it's still under development, but oh no, you've just got to fire it, don't you? You not only knocked out the gun, you disabled the main reactor as well. Anyway, it's fixed now, so let's get a move on, shall we? At this rate, it'll be nightfall before we get to the city. <sighs> Can't they take anything seriously? Hey, Clay, your problem is you're too serious, you know? Besides, aren't you a little ashamed of yourself? I mean, a big fella like yourself getting trashed by that kid. You're getting old, man. I've had enough of this circus. I'm out of here. Hey, wait! Bola, wait! These fools can't do anything right anyway. I guess it's high time I was getting out of here, too. Hey, Teasel, you heard Paula? You can do the rest of it yourselves. See you around. Hey, hey, wait! Hey, Claymore! Who cares? Let him go. That leaves more for us. What? What? Come on, Teasel, stop your whining and start acting like a man. Why do I put up with that wimp? Who does he think he is, anyway, talking to me like that? Oh, this is what happens when you don't have any money. We have to scrounge for parts to build our machines. We have to ally ourselves with people like that. We'll never win like this. He's here! It's Mega Man! He's using a train, tool. Here he comes. We can start moving anytime. time. Cookie! Please do try to keep up, Teasel. I'll make you eat those words, Clyde! All right, boys! I don't want to see any slacking! Let's move out! Mansha, ok. Deixa o trem pirata. Ataque os trens piratas enquanto evita os seus ataques. Tome cuidado, se seu trem levar muito dano, é fim do jogo. A ok, não... ok. Atire nas bombas aqui. Uh -oh. Opa! Estamos eu... levando muito dano já, hein? Tamo aí. Ai. Tá, esse ângulo é bom pra eu atirar nas bombas e na. no lançador de bombas, né? Nos canhões. Ok, destruir. Tá, próximo vagão aqui. Eu esqueci de contar, é. o trem tá em movimento, né? Então o missão, ele não vai muito reto. Tá, deixa eu destruir a metralhadora. Ah tanto faz, né? Se você ataca o vagão a metralhadora. Oh, cuidado, cuidado aí com o laser. Ah, você tem que pular né? Oh. Ah. Nossa, quanto de vida isso tem Esse vagão do Glad ah. Por que tem muito poder de fogo? E muita defesa também, nossa! Quando eu, eu miro. Nossa, parece que.. Aí, consegui. destruiu o vagão do Glide. Nossa. Um pouquinho de vida. I am sorry, Glide. I don't have Glide, See you around. Dron, do it! Releasing Glyde's car. What do you think you're doing? I'll get you for this teaser! Zionara Glide! <laughs> okay. That takes care of Mr. Glide. Now. We have to fall back and regroup. Full steam ahead, Bon! Ok. Agora. Agora é o seguinte: vamos tirar o Home Missile e vamos deixar o Mega Man só com o lifter, né? Com a mãozinha dele. Porque eles vão lançar o serverbots em cima da gente. E vamos capturar eles com as mãos e lançá-los de volta ok vou comer aqui a comer usar a energia cantinho só para eu... eu recuperar aqui ó você pega e lança de volta tá é existe dois tipos que vem voando o reto e o que vem por cima o que vier por cima a gente destrói o que vier reto mais retinho a gente pega ó. Porque se ele vem de cima, não tem como o Mega Man agarrar. Atavancar... <risos> ele vem meio que chorando pra cá, tadinho. Meio tristinho, sei lá, com medo. Nem faz o barulhinho da explosão. Que está longe, né? Oh! Ok, beleza. Destruir ali a parte de trás. Agora vamos ver. Oh. Nossa, olha a vida que isso arrancou. Tá, tem que tomar cuidado para não atingir também o Flutter. Mas o que, que eu posso fazer? Vamos trocar para. Eu não tenho mais energia que eu tinha, né? Eu vou junto. Eu vou esperar um pouquinho aqui. Não, pera aí. Equipa de volta o uh, homem mesmo Isso. Ok. Ali, ó, os bichinhos ali, ó. Acerta eles que eles vão arremessar bombas no nosso trem. Tá, se a gente ficar atirando no canhão A gente cancela então O, o tiro Tá, mas o objetivo aqui É atirar no No vagão normal ó. Oi Atira na arma pra cancelar o tiro Ok, tá É bem complexo isso aqui Acertar o canhão é mais importante. Vou ok, tô ficando munição. Tal missão não tá acertando. <risos> é ele de volta. Ele é o motor. Eu tô sem munição já. Hum. Conseguimos. Eu voltarei para o Flutter, Mega Man. Você pode ir na frente para a galeria, se você quiser. A hora eles falam galeria. Olha, Hora eles falam igreja. Desce, se... Muito bem. Uh, pra fechar aqui, eu vou comprar o resto dos itens. Eu não vou ter muito dinheiro pra isso, sinceramente. Vou comprar. Item. Resistor chip. Vai ser muito importante. Ok, fiquei pobre. Parte... Não vai, não vai rolar, né? Recarregar aqui. Energy Cunting. Custa 600. Ok. Eu vou recuperar esse dinheiro na dungeon, né? Ok, vou salvar o jogo lá com Certo. E Daí, meus caras, a gente vai... Uh, vamos explorar as ruínas no próximo vídeo. Né? As ruínas de gelo. E eu já tenho o um chip aqui. É, eu só tenho que lembrar de entregar ele pra Row para ela produzir o o negócio que a gente precisa eu acho que a gente precisa entregar para ela então no próximo vídeo eu vou fazer isso vou falar com o Rover ver o que a gente pode fazer e é isso aí meus caras muito obrigado por tudo nos vemos aí no próximo sábado com Mega Me Legends e é isso aí a gente se vê dê uma olhada lá no meu canal também link do meu canal tá na descrição Estou fazendo live lá todas as noites às 19h. E assim é, quando der, né, para fazer, dá pra fazer. Mas eu tô indo lá, então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.